O que vocês querem saber? Se me perguntar eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Isso aqui, bem, é onde que fala, diz o ditado, é onde o filho chora, a mãe não vê, porque aqui é sofrimento, hein? Você foi presa quantas vezes? É a sétima cadeia. Primeira vez que eu fui presa, eu tinha 12 para 13 anos. Mas quando a polícia entrou na minha casa, eu tava sozinha. Não tinha ninguém, aí eu falei que a tráfego era tudo minha, mas não era. O meu negócio é tráfico 157. x que O que você é trafia, Crack. Falar de sofrimento me incomoda até umas horas. Eu queria estar tá falando de alegria para quem chora. Hoje é aniversário do meu filho. Alex, parabéns. A mãe te ama. Mamãe, obrigado por você existir. Obrigado por ter me dado o direito de existir também. Tipo assim, eu tenho vergonha, mano. Não tem como você não ter vergonha. Uma criança de 9 anos vai pensar o quê da mãe? Por que você tá aí? Com Vida se paga com vida. vida se paga com sangue. se paga com sangue. Se você matar, você vai morrer. O dia sabe que eu não gosto deles, eu sei que eles não gostam de mim. Então, toda vez que não é trauma, não é bate de frente, porque eu não abaixo. É o dia que eu sair daqui, eu vou direto pra igreja. Tô pagando por uma coisa que eu não devo. Isso, aquele lá de cima sabe. Porque se eu falar aqui, todo mundo falar é mentira. Amanhã eu saio. Vocês vão me encontrar. Que eu creio na liberdade amanhã.